Jovem invoca a falecida avó no meio de uma floresta e ela aparece fisicamente com cicatrizes do inferno. Criança do tamanho de um inseto é filmada nadando em poça d'água. Criaturas filmadas em meio a uma forte tempestade. Guarda-chuva ganha vida diante das câmeras. Mudanças climáticas fazem a terra agonizar literalmente. Policial é convertido em pó ao abordar o um extraterrestre em uma estrada e muito mais. Mas antes já vai deixando o like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 vemos uma criança nadando em um lago, tinha tudo para ser um vídeo normal se não fosse pelo fato de o lago na verdade ser uma pequena poça d'água do tamanho da sua mão. É por isso que muitos já perderam a fé na humanidade, o desmatamento, a emissão de carbono, o aquecimento global tem feito a Terra dar seus últimos suspiros. Por isso só há uma opção: extinguir a raça humana. <risos> No vídeo a seguir vemos o um policial fazendo uma abordagem ao carro suspeito e ele só não imaginava que este seria o seu último minuto de vida. invertido em cinzas pelo motorista. Há rumores de que o carro estava sendo dirigido por um ser de outro planeta. Por isso é bom sempre mantermos uma boa relação com os alienígenas, pois caso contrário, as consequências serão desastrosas. Imagens registradas no Texas, Estados Unidos. Segundo a postagem, este homem teria arrancado a própria cabeça com uma foice devido a alucinações que sofria após ter sido atacado a mordidas por um zumbi. A partir daí, passou a vagar pela floresta feito um morto-vivo. O vídeo a seguir pode lhe causar desconforto. É assim que treinam as bailarinas do Japão. fazem o possível e o impossível para alcançar a flexibilidade desejada, nem que para isso seja necessário quebrar as pernas e depois pôr de volta no lugar. Essas imagens foram registradas durante uma tempestade inesperada. Era um dia ensolarado, a previsão do tempo só dava sol e praia, mas do nada abriram as comportas dos céus. Foi quando em meio a uma tempestade de raios e trovões, criaturas aladas foram registradas pairando no céu. E a mesma imagem também é captada na câmera do outro celular. Depois deste vídeo você nunca mais irá olhar para o seu guarda-chuva da mesma forma que sempre olhou. Aqui temos um grande projeto tecnológico japonês que promete colocar à venda robôs com inteligência artificial até 2030. Parece meio assustador, mas pense pelo lado positivo. Você nunca mais irá ficar sem uma namorada. No caso a seguir, um jovem foi ao matagal tentar fazer contato com o espírito de sua falecida avó. Faz três meses que ela se foi e ele só queria o seu perdão, que não deu tempo de pedir em vida. Só assim ele viveria em paz e sem remorsos. Tidak memaksa, saya hanya memberitahukan. Kok ada komentar yang eu itu saya yang menyematkan. No meio de um ritual, ele invocou a alma da velha que já queimava no inferno. Ele só não esperava que sua avó apareceria fisicamente diante de seus olhos. Oh! <risos> Oh! bah, bah Allah. O É possível ver as marcas de queimadura em sua face. Ela ainda trouxe o cheiro do inferno. Sim. Ela fede a enxofre. Após receber o perdão, a mandou de volta para as profundezas do inferno. mano tem mano tem enterra enterra enterra isso é dura o que pendagem dura o que se calhar se calhar é nambil mas acha que é para que é para que é para que é para que é não gitu juga. Cuma yang enggak terlalu habis juga energinya kasihan. Udah tua gini